Há milhares de anos, o homem tem cometido um erro muito grave. Alguém pode me mostrar? Pensar que a mulher é o sexo frágil. Especial Mulheres em Ação. Nesta quinta. No Space. Vamos treinar pesado hoje. Tá bom, já chega! O Intruso. Hoje à noite. No Space. O melhor futebol do mundo. Um oferecimento. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Sportingbet.tv Petrobras grid, uma gasolina fora do comum. Nissan Frontier é mais que força.